I'm mm sorry. -hmm. Plunk. Plunk é um festival urbano de índole cultural, que pretende divulgar a área das artes digitais e novos média, novos média em Portugal. Plunk no Eva. Palmas, faz favor. Palmas. Oi. Testing. Estou com som? Estou. Uhum. Uhum. Uh, boa tarde a todos, aos resistentes, aqui para a última, para a última conversa. Acho que vale sempre a pena, uh, nós não temos vídeos para mostrar, não temos nada, vimos só apresentar um festival, uma coisa que eu acho que vos pode interessar, enquanto estudantes da área, enquanto interessados nesta nesta questão das artes digitais, do dos novos mídia uh, e de novos novos formatos e novas abordagens, ao que ao que tradicionalmente vocês pensam que podem fazer quando, quando saírem daqui, penso que será fundamentalmente isso. Uh, este, este festival é um festival que se pretende uh, nacional, que se pretende com, com o âmbito nacional. Uh, visa estas áreas, mas surge num meio muito específico, o meio de um, de um doutoramento do qual nós fazemos parte em novos mídias e, e portanto, em mídias digitais. Doutoramento do CoLab da Universidade de Texas em Austin com, com a Universidade Nova, ou com Portugal em geral, também faz parte da Universidade do Porto, etc. Uhum. Uh, já existe um festival que também surgiu neste neste âmbito. Já existe um festival no Porto que talvez vocês conheçam chamado Future Places. Uh, já vai para aí na sexta ou sétima edição. Uh, e hum, estávamos nós no Porto um dia porque faz parte uma das nossas obrigações ou dos nossos deveres é ir todos os anos ao Future Places apresentar o que andamos a fazer, a semelhança do que fiz aqui um bocadinho outro dia para, para cinco pessoas aqui neste, nesta plateia, aí embaixo, de modo mais informal, uh, vamos, ao, vamos ao Porto, todos os anos, apresentar, aquela, apresentar o, o ponto de situação do nosso doutoramento, etc., e bem, na segunda vez que lá fomos, ou na primeira, uh, percebemos que aquilo tinha uma dinâmica um bocadinho maior e que havia potencial para fazer qualquer coisa em Lisboa, que fosse... Uh, o ponto de partida até era que fosse dialogante com, com a versão do Porto, porque nós íamos lá, apresentávamos as coisas, vinhamos para Lisboa e depois, quando é que aquilo se transformava em protótipos ou em, em questões mais práticas, apresentávamos ali um componente teórica, mas este tipo de trabalho tem uma componente prática muito grande e muito... Uhum. Pois, então, foi daí que surgiu, conversa puxa conversa, e achámos que uh, Lisboa e Almada, neste caso, portanto, as duas, os sítios onde se propõe que este festival Uh, aconteça. Uh, coincidentemente, também os dois polos do, do, do festival uh, tinham um potencial para receber uma coisa um bocadinho maior de índole internacional, porque na Península Ibérica, vá lá, até podemos quase arriscar que na Península Ibérica não há nada semelhante e agregador como como pode vir a ser este festival que nós vamos aqui apresentar em primeira mão. Sim, como, como também ambicionamos que seja, não é? Sim, é, pronto, claro. que é esse o ponto. Pronto, falta se calhar só falar um bocadinho da origem dessa, foi, também teve a ver com essa experiência de irmos ao Future Places, estarmos enquadrados, enquadrados também traba, no trabalho que eles estavam lá a fazer, mas também tinha estava relacionado com um problema que nós estávamos a ter e, com, e também com uma descoberta nessas viagens ao Porto, que era ver que tínhamos muitas outras pessoas envolvidas no doutoramento, com trabalhos muito variados, desde... Alguns mais preocupados com o design de comunicação digital, outros mais preocupados com aspectos científicos, tratamento de dados, etc. É, ou seja, havia um espectro imenso de trabalhos que iam desde o do jornalismo do jornalismo, exatamente e de uma visão mais artística, vai lá experimental, até jornalismo. Áreas da saúde, por exemplo, um, e de repente e, e já havia já começamos a ver também no, no Future Places protótipos apresentados por colegas e começamos a ver também a questionarmos questionarmos uh, sobre esse fenómeno. Uh, quer dizer, temos aqui uh, ninguém sabe disto, não? É? Existe uhum. já muita produção, não só no nosso doutoramento, Imaginamos, imaginem o, as produções que existem no país inteiro. Uhum. Aqui, não é? Aqui, claro, aqui também, não é? Não é? Não é? em todas as escolas. E por que não tentar mostrar o que se está, está, está a fazer? E não ficarmos só encerrados a nível académico. Ou, pronto, era esse um bocadinho o dilema que estávamos a ter. Não é? E como é que há... isso se pode relacionar com o exterior? e ser potenciado, não é? claro. A ideia não era tanto o Future Classics ter um simpósio, Dedicado ao nosso doutoramento, em que as pessoas apresentam essa diversidade de trabalhos. Não é? A ideia era nós mostrarmos, numa relação mais de protótipo, os trabalhos. O que, é que se consegue fazer? Exatamente, apresentarmos esses trabalhos. Claro que depois poderia também haver uma contextualização por parte dos autores nessa exposição, mas tinha muito esse objetivo. E também, teve muito, pronto, também estávamos motivados em relação a criar esse evento e um dia, no uhum. um jantar, Exato. Uh, em Lisboa, uh, começámos a expressar na mesa do café o que é que poderia ser uhum. essa ideia, que também tinha a ver com esta visão, não né? Que tem a ver com juntar uh, esforços, juntar uh, também instituições, uh, juntar, uh, o, se calhar, o, o, as relações académicas com o público em geral, com outras instituições, como até... Uh, pronto Escolas, doutoramentos com, com estudantes uhum. de outros níveis, uhum. com empresas, etc. E tinha, tinha muito a ver com esta relação de juntar públicos, quase de interação, Sim. de participação. E foi, e foi também esse o ponto de partida, Sim, não é? De aproximar, que de acaba de aproxima, por ser exatamente. um bocadinho... Aproximar as pessoas dos conteúdos, do conhecimento... Uh, aproximar da tecnologia porque aproximar da tecnologia acaba por não ser só divulgar tecnologia acaba por ter um acaba por ser ter um, um olhar crítico sobre o que se faz e sobre o porquê, e sobre o porquê e, e há muitas obras que, que se debruçam exatamente sobre isso sobre uh, sobre colocam questões à própria tecnologia não é isso é importante não não não embarcar não aceitar tudo como como como, como garantido, como algo que nos vai trazer uh, apenas coisas boas, não é? Então um olhar crítico é importante, não é? Que, porque existe, não é? Fala-se muito de exclusão mas também existe Sim, tá o, o oposto, não é? O aceitar uh, de braços abertos qualquer qualquer tecnologia e, e, e aceitar como sendo algo que só vai trazer uh, benefícios, não é? Sem, sem qualquer olhar crítico sobre a tecnologia e é comum, não é? Nós hoje Vemos uh, grupos de pessoas que estão apenas vidradas no ecrã e que não comunicam, se calhar estão num café à noite, ou uma coisa qualquer é assim. É? Isso é aceitar a tecnologia de modo que de cal, não, não, cal pode, pode se tornar, num futuro próximo, uma espécie de iliteracia, não é? E eu acho uh -huh. que a, a literacia digital passa também por ter um olhar crítico sobre sobre o que se pode fazer, e sobre porque é que se faz, e sobre a pertinência do, das obras que se põem na rua. Sim, uh, e no fundo é esse conceito da aproximação e ligação, mas com isso também é desligação, não é? E, e, e, Ou seja, há uma duplicidade sempre sim. nessa relação. Aliás, e o conceito da aproximação teve depois a ver com a, com a ligação sim. entre Eu as duas margens sim. do Rio e não de ser só Eu a cidade sim, de Lisboa, a ser uma ligação uh, que agora se calhar. Sim. E que surgiu de uma, de uma ligação que nós fazíamos recorrentemente, não é? Nós tínhamos no, ah, no ano curricular, temos... no ano curricular nós. Uns dias tínhamos aulas de um lado, outros dias tínhamos aulas do outro, apanhávamos o barco, apanhávamos o comboio, etc. Uh, e onde é que o festival vai acontecer? O festival teria que acontecer no, no, no Tejo. E, sem grandes pretensões, nós definimos o Plunk como a procura de um nome. É muito difícil dar um batizar, uma coisa deste género. Uh, então, é pura e simplesmente uma pedrada no Tejo. Plunk é uma onomatopeia. É o em português. Uh, portanto, e mede o que quer que aconteça no meio do Tejo, pode ser mensurável não é? Tipo, as ondas que se dissipam, os salpicos, não é? Estas pequenas contaminações, e se calhar é um ponto de partida para para todo o imaginário do festival, não é? E aí, cabe-vos a vocês e às pessoas que participarem a pensarem nesses assuntos, não é? E pensarem como como é que se dá uma pedrada no Tejo. É? Como é que o Tejo precisa de uma pedrada? Não, não precisa de um marmote, já teve um há muitos anos, mas... De uma pedrada. Ok, é um novo festival, há muitos, não é? Muitos, se calhar, seja mas neste contexto da aproximação de públicos, etc., se calhar ainda não há assim nada a ser feito. Um, procura esta ligação entre o tal contexto académico, artístico e a sociedade, portanto, isto é o. o o pretendido, não é? sempre numa lógica de aproximação, e também, portanto, sempre também numa lógica de aproximação, aproximar as duas margens. É algo que, que, que quem vive em Lisboa ou quem, ou quem vive na margem sul sabe do que é que estamos a falar, claramente, não é? a aproximação entre as duas margens. É um, existe ali uma grande barreira, não é? Tipo é algo que não e por que não usar eventos culturais, etc. Para que isso se dissipe, não é? Tanto é um dos propósitos. Sim, para... a aproximação das duas margens, a aproximação do interior com a aproximação entre públicos, com... etc. Claro, exato, entre regiões nacionais. etc. Ok, então é neste campo que nós nos situamos no campo que funde arte e tecnologia, não é? funde e arte ciência. e ciência, exato, arte, Sim. ciência e tecnologia, exato. Exato. tecnologia como um espaço científico, uhum. ok. Portanto, isto é a nossa missão. Uh, e assumir-se, então, como esta plataforma catalisadora, como este festival, quer ser o, o, o ponto de partida para novas abordagens. Não apenas para, para as abordagens vigentes, mas sim para, para novas propostas, para que elas entrem em Portugal e saiam de Portugal. Ou seja, como não, não, não tem que haver o, a defesa acérrima do, do produto nacional, mas também não tem que haver um espaço de diálogo. Não é? O espaço de diálogo cria-se com festivais internacionais, é isso que acontece, é por isso que eles se fazem, porque criam plataformas de, de ligação. O okay. um, que é que nós... atividades? A fórmula é, é uma fórmula quase óbvia, não é? Ou seja, nós pretendemos fazer exposições, não é? onde se mostra trabalho, Onde se intervém no espaço, podem ser mais. Neste momento, não é? para uma primeira edição, é um bocado impossível ter uma edição zero, chamemos-lhe assim. Nós ainda nem sabemos se vamos conseguir implementar as atividades todas, porque este é um festival que está a nascer, não é? Nós sabemos que temos, temos um apoio definido, mas. Ou seja, é algo que, que, que vai. que diariamente nós vamos tendo novas notícias e vamos percebendo o que é que já conseguimos fazer mais, não é? Que, que artista é que conseguimos trazer mais? Nós não temos ainda a programação fechada exatamente por isso, porque todos os dias soma a possibilidade de trazer mais um artista, mais uma viagem, mais uma estadia, mais a embaixada, não sei o que não é? portanto, todos os dias há uma, há uma nova possibilidade. E então, pronto, o que é que se pretende? Utilizar os espaços de transporte, os espaços de aproximação, neste caso, para as exposições, e isto está confirmado, vão-se utilizar as zonas ribeirinhas, tanto as estações fluviais mesmo, ou seja, a Transter já apoiou o evento, portanto, está estamos em fase de formalização técnica, a formalização base já está feita, portanto, apoia logisticamente o evento e então, vai ser um dos parceiros principais, vamos às estações fluviais. Isso já era um ponto de partida, portanto, ou seja, são espaços que, onde passam muitas pessoas, onde as intervenções podem ser, podem ser de, de captação de público, como também de consolidação de públicos que já vão à procura de coisas, portanto, e cumpre... intervir no espaço Exato. público também. No... Exato, cumpre no... os nossos propósitos de aproximação entre públicos, ou seja, do, do, do acidental e do propositado, do, digamos do assim. Uhum. Ok, toques. Aqui, aqui, se calhar, é o primeiro elemento de inovação em relação ao festival, é, é exatamente isso, continuar a assumir que existe um público que pode ser cativado, vá lá para o festival. Então, Uh, há um, um... Portanto, para além das uh, mesas redondas, etc., em que vamos tentar agarrar nos artistas que vêm e depois temos a programação fechada vamos organizá-los em mesas redondas, provavelmente acontecerão pelas Belas Artes, uma coisa assim num auditório no mais workshops, formal, em workshops, etc. Uh, nestas talks, especificamente, vamos ter umas talks de curta duração chamadas trans talks, que vão acontecer no próprio Cacilheiro. Portanto, no barco, naquela viagem de 10 minutos, o tempo da viagem dita, o tempo da, da, da talk, e então, coisas mais informais, etc., com uma estrutura pop-up, uma coisa simples, a pessoa chega lá e vai apresentar o, o, o, pronto, o que estiver a apresentar. Okay. E depois, nos próprios espaços expositivos, essa comunicação depois pode se estender para os espaços expositivos. Imaginem que é um artista que está a expor em Lisboa, faz a viagem para cá e depois convida as pessoas a ir visitar a obra ou, fazer uma, ou algum teórico que tenha falado sobre alguma coisa pode ir apresentar as coisas de um ponto de vista de fazer uma visita guiada, mais personalizada e ter, ter um olhar diferente sobre a exposição e tentar que as coisas se liguem todas. Um, depois... Este, este é um, um item específico para o qual nós ainda estamos a tentar, porque uma das coisas muito importantes e que nós queríamos, para além da natural. Se podíamos colo... falar do só dividir as duas exposições, não sei se. Ah, sim, há uma exposição em Almada e uma exposição claro. em Lisboa, exato. De repente. Exato. Ok. Se calhar não ficou claro que não, havia uma exposição não, não. em Almada e uma exposição em Lisboa. Claro, porque existem. Exatamente, que esta também faz Daí as toques depois fazerem a ligação entre as duas margens. Uhum. Isso tinha ficado claro, não sei se tinha ficado não, claro. Não, não, não, acho que não me acima. Ok, ok. okay. <risos> Desculpem. Ok, então se calhar chegou, desculpa. Okay, há uma exposição em Almada e há uma exposição em Lisboa. Bom, que as, estações são sempre, as exposições são sempre nas, nas, nas estações fluviais. E depois, há estas talks de curta duração no barco e que vão tentar fazer ligação com os conteúdos das diferentes exposições e enriquecê-los, etc. Há uma das exposições, ainda não está definida qual, será mais internacional, ou outra que terá, uh, será Sim. relacionada com os trabalhos do, dos autores nacionais. Exatamente. Ou então, misturar, depois está é tudo condicionado ao discurso expositivo e ao que se definir <risos> em termos de programação. Entretanto, e aí, peço-vos a vossa atenção, o domínio salvo erro, está ativo uh, e, entretanto, será, com certeza, será anunciada a call nacional que, este ano, vai incidir sobre trabalhos já realizados, ou seja, não, não, não é uma call para trabalhos originais, nem site específico, é uma call na qual vocês acham que o vosso se acharem que o vosso trabalho se integra no tema e nos requisitos da call propõem um trabalho e a montagem e eventualmente não sei, acho que a abertura para subsidiar de alguma forma dependendo dos valores as coisas portanto isso nós é algo que os, os moldes da call a partir estão desenhados dessa forma agora é só uma questão de, de, de haver um, um possibilitador não é de que essa call seja lançada okay. entretanto para uma lógica mais site-specific, que nós queremos que cresça para as outras edições do Festival, nesta edição específica do Festival, a infraestrutura digital é condicionada, portanto, é fornecida por nós. Não sei se aqui alguém conhece o trabalho, portanto, a fachada digital do Media Lab Prado. Ok. Propunha-se código online, etc. Portanto, a ideia aqui é que haja uma call online para código criativo, portanto, para programação uh, generativa, um jogo, etc., mas para esta infraestrutura. Qual é, que é a infraestrutura que nós propomos? Portanto Que haja dois espaços, um uh, semelhantes, não são assim, não é? obviamente, é são uma ilustração, uh, em Lisboa e em Almada, portanto uh, uh, juntos à exposição, em que existe uma espécie de espelho, como se, num, se de um café, daqueles cafés antigos tratassem, que às vezes tinham aqueles espelhos duplicadores, não é? em que o espaço aumentava. Só que o espaço aumenta para o espaço da outra margem. E assim cumprimos este requisito de ligação entre as duas margens e nós intervimos sobre o sinal vídeo. Portanto, o código que é programado etc., é sobre o sinal vídeo recíproco. Ou seja, e vai, vai ser a partir da intenção é que seja fornecida uma sample online para que possam programar etc., por por código e depois se, se uh, esse código uh, atua sobre e se, e se cria interação entre as pessoas que estão numa cafetaria, portanto num lounge e no outro das exposições, uhum. sendo que os espaços são gêmeos e exato, são gêmeos e, e perfeitamente espelhos. simétricos, Exatamente. Exato, são espelhos, exato, ah, ok. Para gerar essa é e isto para que, que haja uma infraestrutura comum e se possa fazer uma call imaterial. Em edições futuras, a intenção é mesmo lançar uma call e comissionar uh, uma duas obras site-specific, que Passam sempre esta ligação entre as duas margens. Através de um, seja, um trabalho interativo, digital, sei lá, para, ou seja escavar um túnel seja, debaixo do tejo, agora, que Te vale tudo. Ok? Portanto, Estação um Fluvial de Caxias de Três, Estação um Fluvial de okay? Câmara, projetor. Ok. Uh, e depois, workshops, é, ou seja, aproveitar a vinda dos artistas, etc., para criar dois tempos de workshops. Um o normal num festival que é o que nós reparamos que acontece sempre que é nos próprios dias do festival que muitas vezes nos afastam de conferências que queremos ver etc de algum movimento mais específico das exposições ou das talks que é aqueles aqueles workshops rápidos de uma manhã de divulgação ou seja vamos aprender coisas sobre wearables e vai toda a gente fazer workshop wearables ok nós não nós queremos isso vocacionar isso também para crianças mas queremos também Sim. que nos dias que antecedem o festival haja Hum, haja workshops preparatórios três dias coisas mais específicas, mais específicas e que eventualmente preparem trabalho para para a exposição quem é que haja espaço que depois o trabalho possa daí ser exposto no festival o trabalho conjunto etc se daí resultar mas sem sem grande sem com o compromisso que esse tipo de coisas exige não é obviamente não estar dependente em termos de espaço positivos disso hum... Portanto, workshops para o público especializado, público infantil ao juvenil não é? e divulgação artística e tecnológica, porque há por acontecer estes dois últimos durante o festival. Infanto ao juvenil, famílias também. Sim. Para juntar Nós aqui, as fotografias que até estão aqui são de uma visita nossa a um festival na Bélgica, o Kik, uh, em que não sei se aparece aí, mas estava tipo um avô e um neto a brincar uhum. com, com. a cozer e a brincar com sensores no Arables e não sei o quê. De, num, num, numa tenda que havia fora do festival, etc. Nós fizemos alguns para experimentar. Aliás, há um que nós até estamos a fazer cá nas caldas que nos inspirou, que é o de... o de cortadores de bolachas para crianças. que chegam lá, desenham o perfil da bolacha e nós imprimimos em 3D para poderem ir para a escola fazer bolachinhas todas, cada uma à sua. Okay. Fizemos isso a experiência outro dia e tá, está correu bem. Dá um bocadinho de trabalho modelar as bolachas. ok Portanto, uh, por princípio... Isto é uma frase que é importante reter e que retenham depois na vossa relação com o festival e nas vossas propostas espontâneas, whatever, que é: o Plunk é tecnológico, artístico e académico, sem dar exclusividade a nenhum destes três, portanto, a nenhum discurso hermético, a nada de fechado. É uma coisa. De estarem à vontade, portanto, descontraído. Okay. Uh, aqui, questões mais de mercado que se aí, não vos interessam tanto. Portanto, Festival para todos Exato. e é isso que tentamos é aproximar públicos não é? já falámos sobre isto. Uhum. Ok, este ano também já falámos. falámos. um bocadinho sobre isto mas sim a ideia, os trabalhos que se procuram são dentro desta lógica de proximidade e percurso não é? De o percurso do ponto de vista pode ter muitas abordagens não é? Isto, deixando aqui algumas pistas desde a lógica contemplativa até a por exemplo um artista com o qual temos falado e que não sabemos ainda se vamos conseguir trazer, é de um, e para perceberem o grau de tecnologia da coisa, é de um site chamado escapismo.cc, portanto é onde ela tem o trabalho dela, e basicamente ela cria instruções para escavar túneis, não é? O túnel, o escapismo, como uma lógica de, como uma alternativa ao próprio airplane mode dos telefones. Ficou sem bateria. Okay. Sim, é. aí um ponto de vista é. muito crítico Exato. à, uh, à hipertecnologia, tecnologia Exatamente. Te tecnologia, é? tipo um desligar. Não havia muito mais. Porque existem <risos> outros que são exatamente o oposto. Não é? Exato. Mas o objetivo é ter uh, uh, uh, não só uh, arte digital ou instalações, etc. Pode, pode uh, por exemplo, estamos a falar também com um professor sueco que dá aulas, se calhar até conhecem, eu não me lembro agora do nome dele, com, com projeções, com, com dados infográficos. A ideia também é juntar abordagens que juntem esta materialização seja, visual. Vale tudo. Sim. Nós não estamos só à procura de flashes e de projeções e de se... Se a lógica for divulgar online como se escava um túnel e que benefícios é que isso pode ter na nossa relação com a tecnologia, claro, pronto, e se de que modo ser. é que isso pode disseminar depois em formato de kit, isso é um. enquadra-se num plunko, ou seja, não há, não há esse tipo de preconceitos. Ou seja, não tem que ser um. não é um showcase tecnológico. Isso é que é uhum. importante que fique, que fique presente e acho que é a mensagem final. É isso é exatamente hum. não, não. devia dia ter ligado a isso uma... um carregador exatamente. sim não mas já não tinha nada isto não não... ele este como é que revolta a vida já não eu posso tentar ressuscitar mas não não começam a ver aí pautas e assim sim mas não ok pronto eu acho que é isso eu acho que é importante que encarem o plunk entretanto tantas coisas serão vão, vão ter mais notícias vai vão haver algumas algumas Uh, formulações, etc. Mas a partir da estrutura base é esta e encarem a coisa assim. E talvez, não sei, a, a, a mensagem também é esta. Olhem se calhar para todos os vossos trabalhos uh, segundo este, este, este filtro e tentem perceber como se enquadra ou como não se enquadra ou se querem pensar em qualquer coisa. Portanto, ele não ele não vai voltar a claro. Morreu mesmo. Ok. Uh, é tudo. Não sei se, se há questões. Se... Acho que é importante que eu questão. Ah, havia, desculpem, havia sim um último slide que indicava os parceiros, etc. Uhum. É... podemos falar sobre isso? Sim, é, é, é o, quase. Quatro. é quase o óbvio. Okay. Mas não precisa. Pronto, o, os, os parceiros. O festival tem o apoio da de... Fundação de Ciência e Tecnologia, Tecnologia. através do programa Hotel Cine Portugal, da. De... Da Universidade Nova de Lisboa, agora mais recentemente Temos da Universidade trans... do Porto e da UPTEC, portanto, que é o Centro de Transferência de Tecnologia na Universidade do Porto. Uh... Entre outras coisas. Pronto, a, a Transtejo. A Transtejo, a transtejo, transtejo já se juntou. É. Também gostou da ideia. Também temos de ter então. um embate, temos a ter um embate institucional com as câmaras. Com as câmaras que que municipais, é, exato. Ou seja, nós percebemos que as universidades se envolvam, não é? Tipo, pegar no... Mesmas coisas, mesmos, vivemos todos da mesma forma, não é? Pegar no diretor da escola, pelo local do presidente da câmara, pegar no presidente da câmara pelo local do diretor da escola, salvo seja, não é? Mas isso era o ideal, não é? porque Se dessem... É assim. Juntar as energias... as e as instituições às vezes também é um trabalho mais complexo. O núcleo são quatro é... cabeças pensantes bastante diferentes também, não é? Também, <risos> também é algo que também é uma. E, também e eventualmente é uma... vamos ter as que se abrir isso aqui. a estrutura para pessoas participarem, porque é essa a ideia. Não é? Exato. Não. Se torna um projeto mais participativo e não sei o claro. pelo menos é o que se defende. Não é? uhum. Perguntas. Exato. Quem perguntas. tem perguntas? O Marco está. Uh, olá. Uh, eu queria perguntar mais acerca de, do Open Call para Digital Artists. Uh, uh -huh. Eu fiquei um bocado na dúvida se o Open Call era mesmo para ter intervenção naquela sala que fazia a ligação entre as duas margens, ou se era para projetos independentes disso? Como é que... Não. Este ano é isso. Este ano é, é só para intervenção naquelas duas telas. Ou seja, é intervir sobre o sinal vídeo recíproco. Código para intervir sobre isso. E código. Código que a partir de uma estrutura tipo Processing, Online, é fornecida uma sample do vídeo que pode acontecer, trabalham um com computer vision, trabalham em. Ou seja, uh, é, a código. Luz, yeah, código, código que é reativo é à, ao footage da outra marcha. Exatamente, okay. Creative Coding, pura é, e é, é, é simples. Sim, sim mas, mas a pergunta foi se, se, se teria que está submetido a se, não, se, alguma se é era só para ter participação dentro dessa sim. intervenção mas, se vai call, mas vai haver uma col mas vai haver uma call para projetos independentes ou seja vai haver uma call em que vamos chamar artistas para expor trabalho para expor em trabalho se o trabalho for pertinente dentro ou seja nós aceitamos propostas de trabalho, nós não não estamos nada fechados a propostas até de artistas internacionais, haja a possibilidade de expor o que nós conseguimos. pois é, é tudo, tudo se traduz numa questão de, de budget, de condições, sei lá, tipo, artistas nós gostávamos muito de trazer, contactamos e dizem não, mas eu quero um feed diário, foi coisa, e nós este ano não conseguimos. Claro que mantemos boas relações com eles, etc., para outros anos e para outros trabalhos e para outras coisas, porque nós temos esta obrigação de trabalhar 2014 e 2015, não é? Também é um bocadinho isso com honrosas, honrosas exceções para coisas um bocadinho mais antigas, mas quando vêm já tem que vir com as nossas conversas com os artistas, vão sempre no sentido de trazer qualquer coisa, Pá, mas acrescentem-lhe uma camada qualquer que traga qualquer coisa de novo ao festival. Ou... Isso, vamos ter, isso, dá, há um cuidado, isso é consensual, há um cuidado muito grande entre todos na seleção dos, dos, dos trabalhos. Sim, nós temos as duas hipóteses. Uh, outra coisa que eu queria perguntar era acerca de o conceito, vocês começaram a trabalhar o festival numa lógica de a ligação das pessoas à tecnologia e também o oposto a isso. Uhum. Isso é uma abordagem que vocês vão querer mesmo ter no festival ou serviu só de moto para a criação? Não, é, é não, uma é. abordagem que também te põe a criticar é, é, essa ligação. Ligação, desligação, ou, ou essa ambiguidade. É? É, é, é, é, é, eu acho que é mesmo isso também. Eu acho que a partir do momento em que nós nos propomos a, a captar diferentes públicos, temos que nos propor a isso, não é? Nós temos que captar, ou, ou tentar comunicar com quem uh, vê a tecnologia como um bicho de sete cabeças e a arte, então a arte associada à ciência e à tecnologia como um bicho de sete cabeças ainda maior, não é? Com e preconceitos, portanto, quebrar esses preconceitos. Como também o contrário, como também quem, tudo quanto é... Porque isso é um, algo que nós achamos que é... Uh, o ser acrítico perante a tecnologia é isso, é, é os, dois, os dois polos opostos, o aceitar uh, incondicionalmente todo, toda a tecnologia, praticamente toda, ou seja, é novidade, então, eu aceito uh, e, e não percebo que influência é que isto pode ter, ou não tento perceber-se que é que influência é que isto pode ter na minha vida, não é? o aceitar, o expor, uh, sei lá, expor, isso é uma opção de vida, não é? Mas, por exemplo, expor a, a vida toda incondicionalmente numa rede social. É algo que pode ser trabalhado, não é? Ou o, o, as questões... As artistas trabalham questões relacionadas com segurança. Nós contactámos um que, uh, cuja intenção era ter, tipo, fazer um sniff, tipo, como se fosse a NSA a sala toda, e depois se expor os dados das pessoas todos na parede, para se perceber quão frágil é a nossa estrutura de, a estrutura de comunicação, não é? E de repente nós estamos numa sala a mandar um SMS a um amigo, e um SMS, pum, está na parede. Não é? Isso é um... Não é? E também está relacionado com, com isso, Cada agente, entre aspas, por exemplo, um trabalho artístico, muitas vezes tem um ponto de vista crítico, também pode ser bastante conceptual e inovador. O científico, se calhar, tem outro ponto de vista, não é? E o designer, por exemplo, também pode ter um outro ponto de vista. E tentar conjugar essas visões Pode ser interessante para esta relação que estamos a pretender também, né? para dar várias faces do mesmo, do mesmo fenómeno e um bocadinho para tentar desconstruir um bocadinho a contemporaneidade não é? que vivemos. Uhum. Um Já agora, diferença. as datas, não é? que se calhar também se questionaram acerca disso, é? estávamos aqui a falar um festival, um festival edição zero 24, 25 e 26 de setembro e 27 de setembro de 2015. O meu... Já agora... É o info.plunk.pt, é fácil. Se quiserem mais informações, etc., colaborar, whatever. Se tiverem alguma ideia. Sim. E pronto, e os tais parceiros que estava a falar. Mas vão mas a call, não se preocupem que iremos lançar aqui... Sim, sim, isso será mesmo algo uma comunicação. As duas calls... Bastante... Uma, óbvio, uma está à procura de... Ou está em fase de poder angariar um patrocinador específico, não é? Porque a infraestrutura de projeção e de e de captação de imagem, é uma infraestrutura exigente mesmo em termos técnicos, não é? E a outra cola aberta é uma cola que está condicionada apenas à relação dos, da, da, da equipa de programação com os próprios artistas. Portanto, isso é uma coisa que se vai... A obra interessa, não interessa, conversa, conversa, etc. Já são sempre micro, não é? Isso é um trabalho de campo diário, etc. e intenso que, tem que, que se tem que fazer, não é? Que é, quer é falar com os artistas e falar com quem quer, e com os designers, e que quer expor. Se calhar, por fim, apenas o crédito a Ainda é só uma identidade gráfica, ainda não é a identidade da primeira edição. Nós vamos todos os anos convidar um designer diferente para fazer a identidade... convidar -se, ou seja, neste caso, também contratar, trabalhar em conjunto com um designer para nos fazer a identidade gráfica do festival. Este ano, o logo base que vai servir para todos os anos é este e depois virá a identidade da primeira edição do festival pelo Royal Studio, que já cá teve também no Comunicar Design, etc. Portanto, é dele. Isto vai ter depois umas abordagens mais narrativas, vai ter uns joguinhos, vai ter umas coisas engraçadas. Aqui não mexe, é pdf. <risos> <risos> mexe se eu fizer assim. Mais okay. perguntas? Não. Então, vamos agradecer ao Splunk por terem vindo cá. Obrigado, Jorge. Obrigado. Ah. Hoje... Ah, pois é, pois é, chegámos ao fim das conferências, mas o festival ainda não acabou, mas vamos lá agradecer a esta malta que esteve aqui a fazer parte do festival. Agradecemos a vossa presença no EVA 2015 e um especial obrigado a Anabela e à Estagiária Ruth do Gabinete de Comunicação, ao Sr. Tuna da Oficina de Metais, Daniel da Oficina de Teatro, Vera da Oficina de Cerâmica, Paulinho e Ricardo da Oficina Digital, Hã? serigrafia, pronto, não está aqui, não está aqui, vou repetir então, Vera da Oficina de Serigrafia, Sérgio Dantas e Sérgio Veloso da Oficina de Audiovisual, estagiários de som e imagem, João do curso de teatro, que apresentou o primeiro dia do EVA, a todos os participantes do Call for Entries, participantes do videomapping, à direção da escola, ao serviço de ação social, aos elementos da turma de 2 ano de multimédia que colaboraram e a todos os professores envolvidos. envolvidos. Professor Elga Ferreira, professor Duarte Lagoas, professor João Vinagre e professor Marco Heleno. Uma salva de palmas.